Boa noite, boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Esta é mais uma Alta Definição Poética, hoje extremamente especial. Especial por muitas razões. Tenho comigo a minha mana, uma amiga, colega e irmã. A diva da minha geração, Karina Gomes, já está aqui no estúdio. E antes de mais, antes de subir a Karina para o palco, quero pedir a todos, a todos, para partilharem este live, para que possamos chegar a mais pessoas, e também que nos dissessem no comentário uh, qual é a música da Karina de que gostam mais, a sua música favorita deixa nos saber no, nos comentários. Deixa-te ir buscar a mana cá. Alô, minha mana! Alô, tá... meu... Mano. Alô, meu mano! Consegues me ver bem? Perfeitamente! Sabe-se a Gosto. Uhum. Como é que tu estás, mana? Ai, olha, estou bem. Estou contente de poder estar contigo. Estou com saudades tuas. Saudades do nosso jumbai. Olha, antes de mais... Não vais escapar àquela pergunta existencialista que faço às pessoas. Uhum. Eu conheço a Karina, conheço e adoro o teu trabalho, todos os Obrigada. trabalhos que tens feito, o teu percurso. Tu vives numa casa de arte, tanto tu como o Mano Ney, base, são artistas, mas como se não te conhecesse? Imaginemos que estejamos a, a ser assistido por uma pessoa que nunca ouviu falar de Carina. Quem é Carina Gomes? Quem que bom? Para além de ser o filho de tio Juvencio. Pronto, minha identidade só então, passa primeiro para ser o filho de tio Juvencio que te, que te alerna. Uh, com o parido na, na Avenida Francisco Mendes, já a Avenida Francisco Mendes, e que, e que quer ser na Benfica, que gostar de brincar no Império, que gostar de curir na rua sem sapato, gostar de lavar na chuva, gostar de ser amigos. Ou seja, Karina e que, e que alguém que pariu na Bissau e de Bissau e gostar de crioula <risos> Portanto, olha, acabei falando em português, mas é isso. Karina, Karina é isso. Karina, acima de tudo, é uma menina da, de Bissau que cresceu e que se tornou mulher e que decidiu uh, abraçar uma carreira difícil, que é a carreira da música, uh, mas que a tem como missão. E, e, e por ser um, acima de tudo um chamado, então eu estou aqui de corpo, alma e espírito para cumprir o chamado. <risos> Essa é a Karina. Karina Gomes. Eu Foi Miss mãe, guiné né? mãe, de, de a <risos> Ah... Yeah. Uh... Bem, tu já tens um caminho muito longo uh, em diversas áreas, formaste em comunicação, jornalismo, trabalhaste nas ONGs, já te na passarela, participaste uh, em vários trabalhos, Conheces a Guiné-Bissau por trabalhar também nas ONGs. É cantas e cantas com alma, crias, escreves e, e estás a aventurar para outra área também, não vou dizer nada, eu não vou contar histórias, <risos> ó. e eu gostaria de perguntar a Karina, como é que a música chegou à tua vida? A música está no meu berço, digamos assim, porque tanto da parte da mãe como da parte do pai, como eu já, já disse isso várias vezes, eu tenho a música cercada, é como se eu fosse, for, nascesse já ilhada por música, uh, rodeada mesmo, como se fosse uma ilha cujo mar é, é a música. Tenho-a de um lado e do outro, e, e para e além de tê-la de um lado e do outro, nasci num país extremamente musical e cresci, a ouvir música, a ouvir música nas festas a ouvir música uh, nas cerimônias do casamento, por exemplo as uh, nossas manduandade, ouvir música na, nas, nas festas uh, uh, populares, como o carnaval ou seja, a música ela veio ter comigo e, e, e, e como eu nasci com, com genes de artista, porque tanto da parte da mãe como da parte do pai tem essa gênese de, de, de artista então eu acabo abraçando a música de uma maneira natural, foi por os ou seja, eu fui ouvindo, fui absorvendo as convivências da família Por exemplo, há dias estiveste aqui com o meu tio Micas Uma, uma das grandes referências que eu tenho uh, na, música, na música E que eu cresci a ouvir tocar nas festas de quintal Assim também como eu cresci a ouvir o meu primo Justino é. então, Juju Delgado Juju Delgado, meu primo mesmo, primo em primeiro grau Uh, filho da minha queridíssima tia Chabu, uma grande cantadeira e compositora de, de cantigas da, das mulheres da Guiné, uh, uma, uma das fundadoras do, de vários grupos em Bubac, uh, figura, figura muito conhecida e respeitada da sociedade bubaquense, digamos assim, sobretudo pela sua veia artística. Eu costumo dizer que quando eu crescer eu vou querer tocar a Tina como a tia Chabu. Uh, Uau. E, e pronto, ou seja, eu tenho isto e depois do outro lado também da minha mãe uh, uh, aquela veia do batuque, aquela veia do funaná, aquela veia das mornas, porque o meu avô paterno, materno uh, era compositor de mornas fez mornas para a minha mãe para, para, para as minhas tias, fez mornas para a minha avó, ou seja, eu não, tenho, não tinha como fugir da música essa e última teve... parte não sabia pois é, isso. há muitas coisas que eu descobri mornas do meu avô que há uma cantora que, está, que está, está a emergir agora no mundo da world music não é? world music e que quando eu cantei as mornas do meu avô eu disse Karina, mas eu não imaginava que tu tinhas essa veia cabo-verdiana muito menos que o teu avô fosse um compositor de mornas e mornas tão bonitas então estamos agora numa, num processo de recolha das mornas do, do meu avô materno ou seja, dos dois lados tenho, tenho a música, tenho familiares, por exemplo, em Cabo Verde, um dos grandes compositores de Morne em Cabo Verde, que é o Betu, é primo da minha mãe. Ou seja, não tinha Uau. como fugir, meu, não tinha como fugir da música. Está <risos> tá dos dois lados e está por excelência. Eu tenho, ainda hoje estava a ouvir o meu primo Carlos Delgado, irmão do Justino, que também é um, um músico incrível, por incrível. E, aliás, eu acho que ele, o Justino diz isso também, eu acho que ele, ele capturou a alma da mi, da musical da mãe Ele tem, para além de ter composições da minha tia, que, aliás, eu vou ver se consigo roubar algumas, ele, ele, como, que ele como ficou mais tempo em bubaque com a minha tia, eu acho que ele bebeu mais à fonte dela. Então, hein, eu acho que o Carlos ainda vai, vai nos surpreender muito, com muito mais coisas, sim. Uau. Não tem como fugir da música, tá estou mesmo, <risos> mesmo cercada, tentei, tentei, tentei fazer, pronto, fui, fui ao Brasil fazer esse curso de jornalismo, voltei para a Guiné, já depois vamos falar disso, uh, exerci, mas a música acabou falando mais alto. Muito bem. e Uau, <risos> por mais que pensamos uh, saber, há sempre algo, ainda bem. E eu quero te agradecer a amabilidade de ter aceito vir à alta definição para que possamos não, explorar mais e eu também matar as saudades, não é? é. Uh, já há muito tempo que não, que não fizemos os nossos Jumbai até. Ai, tenho saudades mesmo. Mas, uh, fala-nos, Karina, como, como foi estudar no Brasil? O Brasil difícil, é um mundo incrível! Ou, um, uh, como foi? Como foi uh... O Brasil foi uma experiência incrível, porque o Brasil, eu a priori não queria ir para o Brasil. Porquê? Porque nós estamos muito habituados a vir para Portugal. Eu desde criança que vinha para Portugal de férias e na, e na adolescência vinhamos sempre de férias, aquelas férias que depois voltávamos com com ansiedade para contar como é que foram as férias e tal. E, e na altura em que eu fui para o Brasil, vinham muitas colegas minhas, sobretudo dar continuidade ao trabalho de a carreira de, de moda, e era o que eu queria na altura, fazer uma carreira na moda, e claro, fazer algum curso superior. Só que, como não conseguia uma bolsa de estudos para Portugal, e os meus pais não tinham condições... Para, para, para, para me suportar financeiramente cá, então eu tive tipo, que me candidatar a uma bolsa e foi-me oferecida uma bolsa para o Brasil na altura, em 96. E eu não queria ir... Só que ainda bem que, que aconteceu assim, porque o Brasil é um país incrível, é enorme, tem o tamanho de um continente, é rico culturalmente, em termos académicos é um país de referência, eu, eu tive a benção de estudar numa universidade que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é uma das melhores do mundo no ranking, uh, então eu estive eu, eu ali uh, nos dois mundos, porque eu era uma estudante uh, que tinha uma bolsa do governo brasileiro, que não era grande coisa, e, e, mas ao mesmo tempo... Uh, convivia, eu convivi com os dois Brasis, costumo dizer o Brasil uh, o Brasil rico que é por causa do, do, dos colegas de faculdade que eram de classe alta brasileira e convivi com o Brasil pobre por causa da, da, das condições de, de, uma, de uma bolseira né? de, de, de um país africano e ainda bem porque foi ali que eu consegui ver Uh, com os olhos já de jornalista, porque uh, a minha faculdade era pioneira em formar jornalistas desde o primeiro ano, tanto que basta olhar para o cenário da, da, da, imprensa, da imprensa do Brasil. Eu vejo agora, tenho um colega como, a coordenar a, a parte de informação da CNN Brasil, tenho outro a coordenar da parte de informação da, da Record Notícias, ou seja, uh, a minha faculdade era, é é, continua a ser de referência e pioneira em colocar profissionais no, no, no mercado. Ou seja, eu acabei com esse olhar jornalístico absorvendo e aprendendo e, e, e evoluindo muito como pessoa uh, e, e, claro, também atingindo os objetivos que, que me levaram a, a, ao Brasil. Mas mais do que tudo, Emílio, eu era, era, era aquela criança, aquela adolescente e jovem, um pouco rebelde, que não queria ir à missa, que não queria ir à catequese. E o Brasil trouxe-me Deus. O Brasil foi no Brasil em que eu descobri o Evangelho de uma maneira não religiosa, mas real, eu costumo dizer. E, e através da música gospel, que foi quando eu comecei. Foi quando eu comecei porque convidaram-me para assistir a um concerto de música gospel eu descubro aquele mundo maravilhoso do gospel no Brasil e pronto, e, e, e desde então não parei mais. Que <risos> bom! E falando nisso, uh, Karina, uh, depois de ter terminado o curso, voltaste à Guiné, e trabalhaste na ONG, e também uh, tiveste convite de um dos melhores compositores guineenses, o Adriano Machucci, para ingressares numa das melhores bandas, a mítica banda Super Mama Jumbo, que é uma banda, eu diria, nacional, uh, por nos representar tão bem. Okay. Como é que sentiste a responsabilidade de eu, eu acho que eu sou, uma, eu, sou uma, eu sou uma mulher muito, muito abençoada. Eu, eu sonho muito, eu sou, eu sou criativa, sonho muito, eu vivo num mundo, uh, eu costumo dizer que eu vivo numa nuvem e crio um mundo uh, uh, muito uh, artístico, um mundo à parte. E, e graças a Deus eu eu, eu eu vou realizando os sonhos. Eu eu o Super Mama Jumbo uh, o grupo cantou no casamento dos meus pais e, e 18 anos não 18 anos não uh, 20 e tal anos 20 depois, e tal anos depois estava eu no dia 8 de março no dia em que os meus pais cantaram uh, casaram uh, no dia em que celebravam 20 e tal anos de casado em 2008 20 uh, acho que era uh, 20 e tal anos quase 30 anos de casado e eu estava tava eu a cantar com o Super Mama Jumbo no, no, no lançamento do último álbum. E, e eu tive que dizer isso. E ar fresco depois, Ar puro. Ar puro, aliás, Ar Fresco, Ar puro. E foi, uh, e foi maravilhoso. Realmente foi uma responsabilidade muito grande. Uh, nós fomos à Islândia, a um país de contraste, para, para, para gravar o, o disco, e a maravilha que foi estar Dentro de uma residência artística, na presença do Achucci, na presença da Dulce Neves, na presença do Armando, do Zé Manel, Zé Manel. Do, do, do Miguelinho em cima, tô, tô toda arrepiada. Foi incrível, porque nós, na infância, ouvíamos na rádio, crescemos a ouvir. Mas são figuras míticas para nós, e estar ao lado deles a trabalhar foi algo assim, foi um sonho. E uma aprendi benção. muito. Eu costumo dizer que eu entrei na por, pela porta da frente na música urbana guineense, porque foi, foi, foi, quem foi me buscar a casa foi o Zé Manel, estou sempre a dizer, tu tens culpa nisso tudo. Foi-me buscar a casa o Zé Manel e, e, e, e o Achuchi e foi uma, foi uma experiência incrível. Uma experiência incrível, que eu vou guardar para o resto da minha vida. Uau, que bom. Eu, yeah, uh, eu acho que não, não és apenas uma benção pela tua carreira, é todo um orgulho de uma, de uma geração a sentir esse orgulho e Obrigada. nos representas tão bem. Entretanto, continua a fazer isso para encher-nos de orgulho cada vez mais. Obrigada. E eu sei que tu não paras de trabalhar, Karina. E depois, passado a muitos trabalhos, tivemos o álbum, o seu primeiro álbum a solo, uh, que denominaste Minguer. Como é que foi uh, todo o processo de criação para ti? Foi difícil? Foi fácil? Quais foram as, maior as maiores dificuldades para gravar o seu primeiro trabalho? A maior dificuldade foi ter deixado a Guiné, uh, ter deixado a minha filha com os meus pais, para correr atrás de dois sonhos, fazer o mestrado e, sobretudo, fazer o disco. A outra dificuldade foi ter deixado uma carreira sólida em comunicação. Eu já estava na altura com, no nível NO3, que é o nível maior de um, de um, de um, de um nacional a trabalhar numa ONG, e o próximo passo seria uma carreira internacional no, no, na, na, na Organização das Nações Unidas, numa agência qualquer, ou então em qualquer outra ONG internacional. Uh, essa foi a, maior, a segunda maior dificuldade, ter uma, uma, uma estabilidade econômica e empregatícia, digamos assim, para correr atrás de algo tão incerto. Aliás, eu canto isto agora no, no, no, no meu novo trabalho, que se Deus quiser está aí uh, a chegar, uh, sobre, as, sobre essa loucura da minha vida, a maior loucura da minha vida, ter deixado a minha primogênita com os meus pais uh, e, graças a Deus, ter encontrado o meu marido ao meio do caminho, que, que foi quem me, me deu muita força. Aliás, se não fosse por ele, se calhar teria, teria desistido, porque não é fácil sair da Guiné para gravar um disco em Portugal, um, numa altura em que praticamente já não há editoras e, e, e, e tudo que eu conseguia juntar não, não ia dar para gravar o disco uh, ambicioso que eu queria gravar, portanto, e foi, eu, eu, eu costumo dizer, disse há bocado que eu, que eu sou uma mulher abençoada e eu sou, porque eu consegui encontrar uma editora que na altura estava, interessado, estava interessada em gravar um, a Karina, ou seja apresentei uma maquete caseira que gravei com, com, super constipada mesmo assim gostaram do, do timbre e decidiram a, a gravar o disco uh, mas o disco vai, vai acontecer numa altura em que eu estava a me reencontrar com a minha, com a minha cultura com a minha, com a minha identidade e, e já tinha feito uma série de pesquisas fui à Rádio Nacional e, e peguei gigas de, de informações uh, musicais desde a época da luta de libertação, até a altura em que a rádio mudou com, com, com a mudança, com a transição de, de, de, de partido único para partido... Foi um universo temporal, de digamos assim, da época da luta, década de 60, 70, até finais da década de... ou, ou, ou início da década de, de, de 90. Então, fui, fui fazer todo esse trabalho de resgate na Rádio Nacional Compus muita coisa com base naquilo que eu já tinha bebido desde o berço, das viagens, dos, da convivência e fiz aquilo que eu, que eu achei que fosse uma música muito minha, com ADN muito próprio. Foi arriscado porque não, não foi um disco mainstream, não foi um disco de pop, porque na verdade eu costumo dizer que quem quer vender tem que fazer pop. Uh, música orgânica é sempre mais para ouvir em casa, para ouvir no carro, mas mesmo assim não tenho razões de queixa, correu muito bem, foi difícil. Uh, tive a benção de encontrar o Paulo Borges, que é um produtor uh, que não conhecia a música da Guiné, e se calhar por isso permitiu que tivesse muito da Karina nesse disco. Uh, porque eu é que lhe introduzi a Guiné, a música da Guiné, e toda aquela... Um sonoridade que eu queria trazer para o disco com as influências que eu que eu que eu sempre tive e, e, e, e o resultado foi um disco na maturidade porque um, já tinha já tinha já bebido já tinha passado já tinha uma carreira já uh, uh, interessante um percurso interessante na música e que permitiu trazer um disco em que vai em que, em que eu naturalmente homenageio as mulheres, da Guiné e todas as mulheres do mundo, porque sem, sem me aperceber, uh, uh, uh, o disco foi se afunilando para o tema da mulher, ao longo da gravação, do trabalho, foi se afunilando para o tema da mulher e, e acabou sendo esse título escolhido. A mulher. A e falando nisso, é... como é que se te pedisse para escolher uma música neste álbum, qual seria... A tua escolha. Sinal de Minjer. Eu tenho uma ligação espiritual com essa música, porque essa música é resultado de algo que eu vi uh, ao longo da minha vida. Na Guiné, uh, mulheres muito sofridas. Na, na, na, na, eu acho que a coisa mais importante na vida do, da mulher e do homem é, é a família, é a união entre os dois. E, e, eu, eu, eu, e na sociedade guineense, onde, de Bissauense, onde eu cresci, eu fui vendo coisas que, que me deram vários ensinamentos. E, e baseada nesse, nesses ensinamentos é que eu compus o sinal de Minger. Uau! É, falando na família, a importância que tu dás à família, eu escolheria... Gêmea. Gêmea. Gêmea é a minha música da eleição. <risos> tu e eu lembro. Para gravar o Gêmea. Tu estiveste lá no estúdio. Foi eu estive no estúdio quando estavas a gravar e chorei. Fizeste-me chorar e cheguei a casa e eu lembro. O Jémia <risos> é, um, é um poema que eu fiz para o meu amor. E eu, eu sei, e eu disse isso hoje porque. Diz? Ao vir para o estúdio, a minha sogra disse-me, pede a Karina para cantar uh, a Eu disse Gêmea, <risos> música do, do Ney. isso aí? Eu disse Exatamente. sim. Exato. <risos> é. Continua a ser, eu continuo a cantar para ele. Ele fica todo sem jeito, mas eu canto na mesma. Não quero saber. É, o Ney é, o Ney é uma <risos> outra pessoa. <risos> <risos> é, consegues dizer-nos alguma coisa de Gêmea? Olha, olha, olha, aí, olha, aí, a, olha aí a minha mamãe. A minha mamãe a sogra a dizer Gêmea. <risos> o Gêmia é porque eu e o Sidney somos tão parecidos até, até na, até na filmagem, Incrível. Até no, no um <risos> feitiço e parecido. Então não acabou para outro de uma maneira sobrenatural. Incrível. Minha artista, a minha artista, e tenem manha, a minha tené. E, se e, e, e, e, virtudes, também, parecido de mim, não têm as mesmas bases, ou seja, não famílias têm as mesmas bases. Então, é, é aquela coisa que eu digo, uh, cá que se o pássaro que te adianta, não é? Ou, ou os, os pássaros da mesma estirpe e então não foi difícil compor, estava super apaixonada, aquela paixão do início. Que queima. E numa altura em que eu estava a escrever muito e a compor muito com os escassos, escassos acordes que eu sei ficar, e, e numa noite sentada ali, ele não estava, estava com saudades dele, ele tinha, tinha ido me ver e voltou para, para Lisboa por causa do trabalho e da vida dele, que sempre teve cá, uhum. e, eu, e eu numa bela noite fiz esse tema. Quando lhe mostrei o tema, ele não queria acreditar, tipo. <risos> Mas pronto, é daquelas coisas que. Foram duas notas e depois, pronto, o, o, o Paulo Borges lá, lá transformou o tema numa, numa espécie de, de. Aquilo é Motown, que é, uma, é um género musical. Misturou, porque cantado da forma que eu, que eu cantei, transporta para uma balada tipicamente guineense. Mas uh, uh, uh, uh, os arranjos são muito inspirados no Motown. Ai, um, Karina, são tantas mensagens a chegar aqui que... Olha, uh, a minha sogra não para, Karina canta Gemi. <risos> um, ai, Dilsa, és linda, Karina, saudades tuas. Oh, obrigada. Silvina Monteiro, que bom. Está a ser muito agradável esta entrevista. Sou fã Ai, da Karina. Uh, <risos> Ansu <Sanou. risos> uh, Obrigado. Aquele abraço, o sobrinho milho E disse, Karina. Karina Gomes é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores vozes femininas da Guiné-Bissau. Obrigada. Uh, um, deixa eu dizer. Gemia. Minha sentido tarda, que na busca, minha olhos cansava já, cor são fortes de forte. tu É sensível, Sim, nunca te tá gastava é. tempo, nem sentido traz e coisas que cadem um, me um, são para Deus por dan diritadjan e libram E funesa <risos> <risos> sabe mais ah, no mane bo maneiras parce no maneiras parce no maneiras parce no ditos parce Garazes Graças tudo fácil são maneiras parce, não mais <risos> não Uau. Mané cá. Podemos considerar que, Karina, para de jornalista, para cantora e compositora, consideras-te uma ativista social? Ou político social? Ou patriota? Eu tenho uma ver política muito forte e eu amo a Guiné tremendamente. Eu seria. E eu, eu não tenho sangue de barata. Essas três coisas diz, querem dizer o quê? Querem dizer que sempre que eu vejo algo que não esteja a ir de encontro com os ideais. Sobre os quais foram fundadas as nossas. Os nossos, aliás, foram, foram, foram fundamentadas as nossas. Como é que eu posso dizer? O esforço para a independência, eu terei sempre que, que, que dizer alguma coisa. Seria muito estranho não dizer alguma coisa, porque, em primeiro lugar, vou repetir, eu amo a Guiné de uma maneira incondicional. A segunda coisa, tem essa veia, essa veia natural política e, e, e sempre que acontece alguma coisa que não estiver bem, uh, não tem como eu não... Muitas pessoas leem isso como ativismo. Eu, eu acho que eu não me considero ativista. Eu seria ativista se fosse uma coisa mais uh, sistemática e organizada. Eu não faço isso de uma maneira organizada. Eu sou inconformada com a situação uh, que a nossa Guiné tem persistido em, em, em uh, estar. Uh, e, e eu sempre vou dizer alguma coisa sobre isso com haters ou sem haters eu vou sempre dizer alguma coisa, é pena que muitas vezes mal interpretada, porque eu digo isso simplesmente porque eu não dependo da Guiné, nem do estado da Guiné, nem de, de nada na Guiné para, para viver, eu digo, eu faço isso por amor, simplesmente, sou movida pelo amor que eu nutro pela Guiné-Bissau, por uma Guiné-Bissau que parece que está cada vez a adiar-se, a adiar-se, isso é, é angustiante, e não, tinha com, não tem como eu não, eu não manifestar isso. E quando falo da Guiné, não é só na Guiné, por exemplo, eu tenho, também tenho falado, tenho apoiado, por exemplo, lutas antirraciais, também tenho apoiado outras causas, a causa da, da, dos direitos da mulher, não só na Guiné, mas no mundo todo, por onde eu passo, no Brasil também participei de várias, várias coisas, mas é sempre coisas, são sempre coisas muito pontuais que vão contra aquilo que eu acredito. Eu tenho que dizer sempre alguma coisa, porque, como eu estava a dizer, eu tenho sangue barato. Uma pessoa que ama o seu país e que, e que sabe que as coisas não estão a correr bem, tem que falar, tem que, que dizer alguma coisa. Uh, Edviges costuma dizer que não podemos ficar uh, em cima do muro. Exatamente, ao quente ou ao frio. As pessoas têm que ter opinião e sobre a nossa terra sobre aquilo que nos pertence uh, não podemos ficar indiferentes uh, mas falando na realidade guinense neste momento o que te vai na alma ver a Guiné uh, como está? Olha eu, eu, eu tenho uma dor muito grande a, a minha dor é a Guiné é, neste momento, eu diria que era o, o meu espinho na carne, porque dói muito ver, que, ver tanto potencial, dói muito ver tanta gente que ama verdadeiramente a Guiné, estrangeiros ou guineenses, com vontade de ajudar a Guiné e ter um, um, um grupinho de pessoas que, que insistem em adiar a Guiné com o discurso de que estão a fazer bem, estão a fazer coisas muito más e ainda ach, acham que estão a fazer o que é correto. E o que mais entristece-me não é só isso, é de ver que uh, parece-me que somos mal interpretados quando nós estamos a lutar por uma... Quando parece que uma coisa é tão óbvia, mas de repente, para certas pessoas... Nós é que, somos, nós é que não Ou seja, parece que os valores estão realmente invertidos. Uh, os valores Valor estão invertidos. Exatamente, valores estão... Deixa-me só cantar uma coisa. Valores, torquia... E a junta a vira maramon. É isso, os valores estão invertidos e isso realmente dói muito, dói muito. Uh, mas lembra-me aquela, aquela vou citar agora o Achuchi, que diz assim: Na Nakambansa no cana canta, ninho no cana chola na boca na fronteira. Ah, ah, só se, se cabe em sedo, uma pensa. Nino não cana trai, sangue um um não combate estes. Ninguém não cana empilha tu. <risos> bandeira, só povo não a cantar. Uau. Ou seja, uh, sou um povo com a amiga na canta. Neste momento é a decisão a decisão que eu tomei e é, é Uh, cantar para o povo da Guiné, dar força ao povo da Guiné, dar amor ao povo da Guiné, ser uh, a melhor guineense, a melhor versão de, de mim mesma que eu posso ser todos os dias, tentar ser isso uh, como guinense que sou, uh, para que pelo menos uh, seja uma das pessoas para, para, para as quais os guineenses olham e fiquem minimamente contentes, né? porque porque não há, não há, não há, não há, não há, não há, não há onde se frustrar mais. Pelo menos sermos, ah, o, mais, o, melhor, o melhor que podemos ser todos os dias, para que quando um guiné olhe para mim, olhe para, para, para, para o ti olhe para o micas olhe para o Binhão ou para o pate e digam, uau, wow, pelo menos há uma guiné boa, há uma guiné positiva, ela pode ser... Física, como não, pode ser na Guiné, como pode ser, há um, há um, há um poema que eu escrevi que digo minha terra e mundo, na terra e mundo, é onde nós estivermos, nós somos Guiné, nós levamos a Guiné para onde formos e vamos ser a melhor Guiné que pudermos ser, para que o povo da Guiné se espelhe e tenha, e tenha esperança, porque senão é complicado. Olhando para o cenário do país é desencorajador. Karina muito recentemente tiveste um dueto espetacular uh, permita-me só para partilhar partilhar, hum. na Comer, uh, partilhar 30 segundos de okay. Human Race deixa ver uh... sou meu maninho <risos> e a yeah, Maromandas muito bom deixa ver, tenho aqui Human Race ou Amor Livre? tenho, deixa ver o que tenho aqui para subir Deixa eu ver. Hum, amor livre, deixa eu ver. Human race. Como, como foi? Conta-nos como foi a experiência ah, deste dueto? Que ficou algo assim. Uau! Há uma experiência que o DJ fez, o DJ Mandas, ele foi à Guiné trabalhar uh, com alguns músicos no terreno e fez algumas recolhas da, do, do ritmo da, da Tina, de alguns ritmos da Guiné, essencialmente o, o, o, o, o ritmo da Tina, Bádio de Tina. Uhum. Uh, e ele começou a fazer algumas experiências e quando ele foi ver os BPMs BPMs é a velocidade da música Sim. e descobriu que a Tina dava para, para fundir com, com o Afro House Afro House, yeah. então ele criou o Afro Tina e, e, e nós na altura ele já estava com a, com a Cavi Music, que é a nossa editora uhum. uh, e eu entrei para a Cavi Music e o, e o, nosso, e o nosso AR uh, sugeriu que nós fizéssemos algo engraçado, só que nós já estávamos a, a tentar fazer algo já há dois anos, quando eu ainda estava a trabalhar, estava na, numa turnê, com, com, numa fase de transição do Minger para esse novo trabalho. Estava com, com, com um trabalho ao vivo. Uh, uhum. E nessa altura ele viu um concerto que eu fiz na Letónia, gostou tanto, entrou em contato com o meu irmão e pediu que, que nós fizéssemos alguma coisa. Ele foi mandando referências... Só que não, as coisas depois não aconteceram e vieram acontecer depois no, quando nos encontramos na mesma editora e, e, pronto, e foi uma coisa incrível. Fui, fluiu naturalmente, eu gravei em casa a referência, mandei-lhe e ele, uau, Manacá, isso mesmo, esse é o caminho, mensagem mesmo é essa, mundo e manjoandade. A Guiné tem muito a, a, a, a dar ao mundo todo, porque ser guinense, é, é, é, é, estar em crioulo, ser, a, a forma de, a, O crioulo é uma forma de estar também, não é uma filosofia? E então, nós nós procuramos transmitir isso e falar um bocadinho em inglês. There is only one race, human race. Já que estamos numa época em que temos que fazer campanhas antirraciais, infelizmente, porque já era para não estarmos nessa situação, mas estamos, então vamos. Olha, eu digo-te, digo desculpe interromper, esta é a música da Emma. Ah, Aqui. É? Oh, eu vou gravar, Ema, eh, e mando-te mesmo um, um short 30 segundos da música Ema a cantar Human Race. Viste o teu, o teu marido tão apaixonado. Viste o que é que ele escreveu? Não. És mesmo linda, minha, minha esposa. Não <risos> é? <risos> esse é o meu, Sidney. É Vamos ver. Graças a Deus. Mundo um som mundo me E que Que tem uma dor. Que tem Uau! Espetacular. Parabéns por mais um trabalho de tirar chapéu. Está muito bem conseguido este dueto. E eu é, não posso, não consigo esperar para o seu próximo trabalho, mas sei que estás a trabalhar. Não Ela só no álbum, como noutras áreas, que Sim. no momento oportuno <risos> uh, traremos a Karina está. novamente à alta definição. E Ney, e eu sei que estás aí, uhum. brevemente vou te chatear novamente, e eu sei que tu não gostas de falar muito, mas vens à alta definição para falarmos destes traços que. Cada dia que passa, por onde passas, deixas um traço que nos orgulhe. No outro dia estava a fazer. Uh, um, quando pedi alguém lá em Moçambique para nos gravarmos um vídeo para ti, o Micas ver um traço teu lá. Estava uh, <risos> lá o quadro da Sidney. Sidney sí, eu... <risos> é uma benção. Calma, mas... ele vai fazer no arte. Em silêncio. Manacá, agora. E eu, quando pedi-te uma fotografia para o cartaz, uhum. tive o privilégio de ter esta maravilhosa, linda fotografia em arte. É uma arte. prenda para ti, eu nunca usei essa foto. Mandei mesmo... Exatamente. É muito especial para mim, Emílio. Tu és uma referência. És um orgulho para nós todos. Temos um orgulho imenso de te ter. Então tinha que mostrar isso de alguma forma. A gente não consegue fazer mais, faz o que pode. Mas eu, eu não, não vou... Uh, como dizemos em crioulo, um cana fica com o bumom. Fiz um inédito que vou partilhar contigo yeah. aqui agora pela primeira vez. Yes. Deixa ver uh, se consigo dizer algo. Ai, que bom! No contraponto da incerteza, nesse nublado tempo de esperança sugada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 Torno, o Tornão, para Pagar de senhor. <risos> o Tornão vai cá. todos. Lindo, lindo, lindo. Sabes que, Nio, é, é, o poeta é aquele que diz, não é? O poeta é aquele que diz. A primeira vez que eu te vi a dizer o disso, o Emílio vai ter que gravar no meu disco. E eu lembro-me de ter falado com, com o Paulo Borges na altura, que era o produtor do disco, e dele ter falado, eu acho que sim, eu acho que o teu disco é tão poético que dizer alguma coisa aqui seria logo o a cereja no topo do bolo. E foi quando foste lá ao estúdio a fazer o Jug de Fidal. E ui. na conta vossa história de arte barato. Contado com o Jug de Fidal. Sintado, um pasmado, cinco quentascos de manhote. Era de ouvir de ruim para na é e, Sabe, mas... É incrível, o atchutchino é? é incrível. Eu, digo, eu preciso ouvir, estou piada, eu preciso ouvir o Emília dizer isso, mas a dizer uh, como um poeta que ele é, porque uh, o poeta é-se, né, não, não se forma, não. uma pessoa nasce, nasce assim. E graças a Deus a Guiné está bem, tá bem então... servida de poetas, graças a Deus. <risos> Manacá, e agora... Eu quero te perguntar um, como é que é a tua esperança a Guiné-Bissau está intacta? Guiné um dia nasceu um país ou está moribunda? A esperança na Guiné-Bissau como nação? Eu, eu... Eu tenho esperança porque eu não acredito que o único tempo que existe é o, é o tempo da nossa geração. Sabes que eu tenho dito isso há muito tempo e, e muitas pessoas uh, até olham para mim assim com uma certa um, incredulidade quando eu digo isso, porque o que eu vou dizer é o seguinte, existe uhum. uma filosofia do, namativa, uhum. mas isto é um pouco egoísta porque todo o país tem o seu processo. Não digo que as coisas que estejam a acontecer são estejam são são, são, são, são é certo o que está tá a passar no nosso país, mas existe uma pretensão de namatil? Não. Eu, eu disse, tentei dizer isso uma vez uma amiga minha. Ah, para com essa história. Mas é eu vou eu vou recuar muitos milhares de anos atrás. Quando uhum. Moisés tirou o povo judeu do Egito. Tirou o povo judeu da escravatura, passaram 40 anos no deserto, e quando estava prestes a entrar na terra prometida, ele morreu. Mas houve continuidade. Quem continuou foi Josué e conseguiu fazer muito, muito mais coisas e assim sucessivamente. Nós, numa geração, deve... o que eu acho é que nós não devemos nos vender. Nós não devemos, por quê? Para evitar que a geração dos nossos netos e dos, noto... dos nossos bisnetos venham a ter vergonha de quem nós fomos. Isso não quer dizer que eu sou ou pessimista ou que eu não tenho esperança. Eu tenho esperança, eu sei que as coisas não têm como não se endireitar. Porém, pode não ser na nossa geração. Agora, o que nós não podemos é não lutar. O que nós não podemos é nos vender. O que nós não podemos é parar de fazer poesia e música, em que vamos contar as verdades sobre a realidade da nossa terra. Para que a geração vindoura venha e, e pegue nessa estafeta e continue essa mesma luta. Eu acredito que a luta de Cabral foi reinventada. E foi reinventada pelo, pelos músicos, pelos poetas, pelos engenheiros, pelas pessoas que, que continuaram. A, a, a lutar dentro do contexto partidário ou não para os ideais cabralistas ou os ideais nacionalistas nos quais foram fundamentados os, uh, onde estão fundamentados os, os pilares da nossa nação. Ou seja, a nação guinense está aí, a guinendade é working progress, ou seja, está-se a trabalhar porque não se forja uma identidade num país com tantas culturas e que foi muito difícil congregar para uma luta com um denominador comum e agora parece que depois da independência aparecem vários outros denominadores que não são comuns e não, não, não deve ser tarefa fácil não é conseguir congregar tudo, todo, todo, todas essas diferenças numa causa maior que é a causa da Guiné-Bissau portanto eu acho que o que nós temos que ter é foco na luta que temos que continuar a travar ninguém disse e nunca ninguém disse que era fácil, que ia ser fácil e que ia ser pera-doce, não mas o que nós não podemos é deixar de o fazer e para se, se lutar tem que se ter esperança <risos> uh, não tinha o meu... O meu microfone mute estava eu a confirmar contigo a esperança e a esperança é a última a mulher. É a última mulher. Manacá, é tão bom falar contigo, é tão bom. Tu tens muito, mas muito para dar, para lá de cantar, para lá. Tens muito a dizer, que seja dita por vários suportes possíveis, música, livros. Online e books, tens muito a dizer. Uh, tenho muito orgulho também. Uh, este sentimento de orgulho é recíproco. Ney, né, a ti e a toda, toda a família guiniense uh, da Liga do, do Bem. As pessoas que, que não param de sentir e não param de uh, um segundo sequer uh, de sonhar para que. Os ideais de Cabral uh, se venha a concretizar um dia, como disseste bem, podemos não matir, mas sim que uh, alguém. Exatamente. Eu lembro-me, estive com Ney em 2015, Salveira, 2015, na Suíça, estávamos a falar exatamente na esperança, num governo na altura. Eu, eu estava um pouco recente e ele, ele a injetar-me mesmo a esperança e eu disse, ok, eu, ok, mas porque, e, milho, algum... o, que, o que vê bem, o que faz as pessoas se desanimarem é porque as pessoas querem matar, é me querem... é que está para está a perder ânimo, para está a me o que é a sonha para quem Só que é com aquilo, lutem muito fundo às vezes o talabrou comum, luta tão passando para várias gerações está a lutar tigga n'aqui objetivo e bom para papião não bom crioulo para bia luta e nós. luta é que aquilo, luta é que é um ok domingo os filhos de leção não tangamí de mí de liga n'aque luta mais para que não desistir ok é tomar de terra é bendita não é assim não é assim não é assim, não é assim. É. Não é assim isso é um exemplo que eu citei agora uhum. não é assim, a luta é contínua vamos pensar, o que é que falhou aqui, vamos ter, mas não parar nunca a estratégia, pensar, a estratégia não... é repensar, é fazer o post-mortem análise e, e, e ver o que é que falhou o que, onde é que eu falhei, o que é que não correu bem, então vamos ok alô mana tem como a não? Temos que continuar a lutar. O que for, vai ser. Não é mais. Manacá, eu estou satisfeito. Não queria tirar-te mais de 45 minutos já passamos daí. E oh, eu hoje. quero, antes de despedir-me de ti, quero agradecer mais uma vez a amabilidade e o tempo. Eu é que agradeço a, deste. Este programa, vir cá e falarmos de uma forma, não de um bem mesmo, e foi um de um bem muito bom. Um, espero poder uh, levar a Karina a mais pessoas e pedir também às pessoas que nos estejam a acompanhar para me fazer o favor, quem ainda não é subscritor dos canais da Karina nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, uh, no YouTube. Por favor, passem por lá, dêem um like, subs subscrevem e deixem os comentários, isso tudo conta e dá, uh, e dá um esforço, ou seja, dá aquele empurrão, uh, uma motivação extra para que possamos continuar a fazer este trabalho, uh, não digo um trabalho social, mas é um trabalho cultural. Uh, da afirmação de um povo. Quem trabalha nessa área não há dinheiro que pague a construção uh, e continuidade da cultura de um povo. O povo sem cultura é um povo perdido. Entretanto, os atores culturais merecem todo o nosso carinho uh, e a nossa atenção. Então, eu peço a todos aqui que nos estão a ver agora e os que virão uh, certamente ver o programa posterior, que façam-me o favor de seguirem Karina, e aqui está o Instagram Karina Gomes Oficial uh, e Facebook também, uh, passam no YouTube e dão lá um like, um comentário, que a Karina agradece, e nós também. Manacá, e eu quero deixar o meu microfone à tua disposição, alta definição toda, para dizer ao público o que lhe vai na alma. Não faço uh, perguntas. <risos> um, eu estou tô com, tô com um programa no Instagram que se chama Meio Tom, é uma série de lives para, uh, para transmitir, uh, através de testemunhos dos meus convidados, um, para transmitir mensagens que motivam, mensagens que inspiram pessoas, porque nós estamos no meio de uma pandemia, estamos num um mundo, tano, estamos no meio de uma incerteza tão grande, uh, então as pessoas tendem a, a desanimar, então eu resolvi ter essa, ter essa iniciativa, amanhã terei a grande honra de ter Selma almoço, comecei com a nossa Mariama Barbosa, a nossa, nossa conterrânea Mariama. Semana passada foi com o nosso Jorge e esta semana é com a Selma Lamus, nossa mana de Moçambique, para uma, uma força da natureza, uma mulher incrível, um exemplo de superação, e vai estar comigo amanhã no meio tom, uh, no Instagram. Portanto, eu peço que, que, que me sigam vão lá e, e cliquem. Aqui okay? E, e, e amanhã estarei às 19h, das 19h às 19h30, à, à conversa com o Selma Passa a publicidade. Ok, eu vou retirar a, a de uma mensagem de Ney. Para cantar é? um povos. Ok? Não? Domingos capir de eleição. E furtado, não é? Ok? <risos> Ney, su oh. subscrevo inteiramente. Exatamente. Entretanto, vai na cá. Fala política. A gente não aguenta. Mas pronto, está lá. É a vontade. Nós sabemos. Mais uma vez, mana, beijinhos lá para todos em casa, beijinhos e abraço. Adoro-te imenso, Ney. Abraço, irmão. De muitas saudades. Tenho a gana de um dia mais no contra. Deus na diretura, na paz. Tudo na casa. Casa. Eu vou Tudo despedir casa. as pessoas uh, com alguns minutos de amor livre. Por isso, yeah, vai lá cá. Adeus, um beijinhos, isso, até amanhã. Bisu, bisu. Oh, bisu. <risos> Deixa eu pôr uh, o amor livre e de despedir as pessoas. que okay. que okay. onde está... E as mensagens não param, as pessoas continuam Ai, muito bem. As pessoas não querem arredar o peixe, estão a chegar mais pessoas, mas depois podem uh, ver e, uh, indiferido Vamos ao amor livre. E Ok. E agora estamos do nosso. assim tá